Nessa sala do Centro de Tecnologia da UFSM, grandes ideias são criadas. 19 jovens alunos se reúnem com um objetivo em comum, colaborar com o avanço das descobertas na área da robótica. A robótica é uma área que me despertou interesse, porque é uma área que engloba diversas outras áreas. Então, a gente consegue utilizar os conteúdos que a gente aprende no curso. Uh, a área da mecânica, a área da elétrica e a área da programação. A equipe Taurabots, da UFSM desenvolve projetos de pesquisa, ensino e extensão desde 2015. É um espaço muito é, proveitoso para os alunos, principalmente porque existe uma autonomia e muitas decisões são tomadas por eles. E uh, como profissional e, e futuros uh, engenheiros, é um, é um momento que eles executam muitas coisas práticas, muitos projetos e projetos de engenharia e trabalhos de ponta. A robótica é a ciência responsável pela tecnologia em máquinas, computadores, softwares e sistemas, com controle mecânico e automático. Um universo promissor, cada vez mais presente em nosso dia a dia. A gente tem uma caricatura muito de um robô, como a gente vê nos filmes, né? um robô humanoide, que é basicamente o que define a categoria humanoide é um robô parecido com um ser humano, né? que tem braços, perna, cabeça, articulações, um tronco, mas a gente tem diversos tipos de robôs. A gente tem desde nanorobôs, que existem hoje em dia e servem para fazer cirurgias, intervenções é, de alta precisão, quanto robôs que controlam carros, robôs que é, limpam a casa, robôs que fazem qualquer tipo de coisa. Então, a robótica ela é uma área bem abrangente. Vinícius trabalha no desenvolvimento de um projeto de tecnologia na área de defesa e segurança. Esse nosso robô aqui é um robô pioneiro no cenário nacional. É um dos primeiros, das primeiras sentinelas robóticas. Então, a gente, aqui, a gente consegue acoplar aqui além de câmeras, a gente consegue acoplar também armamentos. Então esse robô consegue fazer um monitoramento remoto, a gente consegue utilizar um operador aqui no joystick e, e o operador consegue operar de forma remota. Além disso, ela conta também com inteligência artificial e consegue reconhecer, detectar e rastrear alvos de forma autônoma. Outro integrante da equipe é o Titan, um robô quadrúpede criado no Japão. Atualmente ele é utilizado principalmente para fins educativos, dentro de aulas de robótica, para ensinar o funcionamento de juntas robóticas e a gente utilizou esse robô também em alguns projetos dentro das escolas públicas da, aqui de Santa Maria, principalmente em que a gente levava esse e mais alguns robôs, apresentava, falava com o pessoal, principalmente do ensino médio, para tentar incentivar um pouco a entrada de pessoas nessa área da engenharia. O trabalho desenvolvido aqui no laboratório coloca a equipe Taurabots num patamar de reconhecimento mundial e os pesquisadores já colecionam troféus em competições. Neste ano, a equipe da UFSM, em parceria com a FURG, conquistou o pódio no maior torneio de robótica do mundo, a RoboCup, realizada na Tailândia. Os estudantes apresentaram a Dores, robô que realiza atividades domésticas de forma autônoma desde pegar o lixo, botar na rua, é, seguir alguma pessoa ou então auxiliar alguma pessoa que pode estar passando mal. Ela faz esse acompanhamento, ela faz, é, digamos assim, ela dá um auxílio que às vezes necessitaria de um cuidador específico em casa e a gente desenvolve essa, essa, esse nosso projeto com o objetivo de permitir que a robótica esteja mais presente no dia a dia das pessoas lá para frente. E ele garante, as competições são um impulso para novas descobertas todas as equipes que participam da de competições de robótica acabam aprimorando o estado da arte e vão mudando a história da humanidade, né?